Hoje eu quero falar sobre um assunto que chama muita atenção das pessoas, que é a presença do mal na nossa vida, a presença do mal na Terra. Por que será que o mal existe? Eu escolhi esta paisagem aqui no Egito ainda, né? A gente veio para trás da pirâmide, onde não tem ninguém. A gente só vê praticamente pedra e areia e céu. Para falar sobre este assunto que é tão árido para nós, né? Como esta paisagem, o assunto que é o mal. Pois bem, eu tinha durante muitos anos esta pergunta. Por que o mal existe? Uma vez com um dos meus professores espirituais, o Dr. Gabriel Cousins já há muitos anos essa história eu participei de um curso dele que se chamava proteção contra o mal e foi um curso muito diferente porque éramos apenas três pessoas e o Dr. Cousins disse assim, olha eu ofereço, já tenho oferecido este curso aqui há vários anos e nunca ninguém vem não, a gente não consegue formar uma, um grupo. Então este ano eu resolvi que ia fazer com qualquer número de pessoas. E éramos só nós três. Alguns dias ele falando métodos de você se proteger contra o mal e como que o mal entra na sua vida. E eu sinceramente não estava entendendo muito. E perguntei para ele, mas Gabriel, por que o mal existe? E sabe o que ele fez? Ele deu uma gargalhada. E a resposta dele foi... O mal existe para te ajudar. Eu vou te dizer que eu passei muitos anos até entender como assim o mal me ajuda. E só depois, quando eu entendi o conceito de que só há Deus, afinal de contas. De que tudo isso, o árido, o deserto, ou... Aquela vastidão de verde que a gente vê no Havaí, por exemplo. Contrastes assim, tão fortes no mundo. O idoso, o jovem, o muito rico, o muito pobre, miserável. Tudo isso faz parte de uma coisa só. Porque afinal, o que há senão Deus? Existe algo que pode ser fora? de Deus, se Deus é tudo o que existe. Mas para a gente entender esse conceito de unidade de tudo, para a gente entender o conceito do verde que se espalha por toda parte, para a gente realmente apreciar isso, para a gente entender o conceito de ser saudável e sentir o seu corpo e aquele prazer corporal, o que acontece? A nossa mente é assim, né? Dois pedaços de cérebro, dois hemisférios. Só é capaz de captar quando a gente sente o oposto disso. Então a gente sente a doença. E quando ficamos saudáveis, a gente sente a saúde. A gente sente falta de alguma coisa. Falta de bens, falta de comida, falta de posse, falta de dinheiro. E quando a gente tem... Aquilo tem o valor que ele tem. A gente percebe o deserto. Tem uma beleza aqui, a gente percebe essa vastidão, o deserto, a, o nada. E quando a gente vê a floresta, a, a floresta brasileira, a gente sente a floresta. Então o ser humano, ele entende as coisas na polaridade. E o que acontece quando a gente se apercebe do mal? Né? E vem esse conceito, isso é mal. A gente imediatamente concebe o bem. Então, o mal existe para te ajudar no sentido de que através dele você percebe o bem. E através dele, você faz a sua escolha pelo bem. Mas aqui tem um um truquezinho, né? a carta na manga aqui que eu vou mostrar para você se você escolhe o bem e nega o mal ele continua chegando para você ele continua cada vez mais porque você está na polaridade você só sai mesmo desta polaridade de bem e mal não apenas compreendendo e sentindo o bem mas quando a sua consciência se eleva acima do bem e do mal e você compreende que, como eu falei agora há pouco só há Deus só há a unidade e o deserto é belo e a doença tem sua beleza porque tem um ensinamento por trás dela e a falta tem sua beleza porque ali você percebe que no nada há tudo e assim por diante, só há a unidade, então eu te proponho aqui o exercício de que se está acontecendo na sua vida um deserto, se está acontecendo na sua vida a presença do mal de alguma forma, não vá contra ele, sinta que existe o seu oposto e eleve sua consciência acima Acima da dualidade Onde só há A unidade de tudo o que há E assim nesta paisagem do deserto Eu me despeço de você Neste vídeo A gente vai dar continuidade um pouquinho aqui com a série do Egito Te convidando a só sentir só sentir. Não esqueça de deixar para mim um comentário, dê um gostei no vídeo se você gostou, assine o nosso canal Ser Felicidade, porque a felicidade está acima do bem e do mal, e acione o sininho de notificação para você sempre saber quando eu lançar novos vídeos. Eu tenho feito alguns eventos presenciais, preste atenção para a gente poder se encontrar qualquer dia desses. Um beijo.